Uma pesquisa revela que 95% das traições são iniciadas por mensagens no WhatsApp e 80% dessas traições nunca são descobertas e se repetem diversas vezes. Já imaginou ter acesso a conversas comprometedoras do seu parceiro ou parceira e não ser o último a ficar sabendo? Olá, me chamo Patrick e como qualquer outra pessoa que vive em um relacionamento, eu sempre tive curiosidade de saber o que rola no WhatsApp da pessoa que eu me relaciono. Bom, até porque não podemos confiar tanto em alguém por mais que esteja muitos anos com você. Eu já fui traído quatro vezes e tenho muita insegurança de ser traído novamente. E como de costume em todas as traições, eu sempre fui o último a ficar sabendo. Certo tempo em meu relacionamento, eu havia notado um comportamento estranho na minha namorada. Isso me incomodava bastante, pois eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela ficava horas no celular, eu sentia uma certa desconfiança quando eu chegava perto. Por esse motivo, eu entrei no meu quarto e passei a procurar por métodos ou sistemas para estar conseguindo visualizar o WhatsApp dela, pois de alguma forma eu queria descobrir o que estava rolando. Bom, e como qualquer outra pessoa, eu não tive resultado nessa pesquisa. Eu não encontrei nada que pudesse me ajudar e fiquei muito triste. O único jeito era tirar essa angústia que era desconfiar de uma possível traição. Duas semanas se passaram e ela continuou com um comportamento estranho. Eu estava enlouquecendo de tanta insegurança. Um certo dia eu fui a um barzinho no meu bairro para tentar esfriar a cabeça. Ao lado da minha mesa tinha um rapaz. Esse rapaz olhou para mim e notou que eu estava triste. Então ele perguntou o que estava acontecendo comigo. Na situação que eu estava, uma conversa ia ajudar muito. Foi aí que eu me abri para ele e contei tudo o que estava acontecendo no meu relacionamento. Ao falar para ele o que estava acontecendo, ele simplesmente olhou para mim e começou a rir. Então eu perguntei o que tinha falado de tão engraçado. E ele me respondeu, amigo, traições me aconteceram diversas vezes. E uma dessas vezes, eu descobri uma maneira de sempre ser o primeiro a ficar sabendo. E com uma certa desconfiança, perguntei como ele poderia me ajudar. Ele simplesmente anotou em uma folha de papel o passo a passo que eu deveria fazer. Naquele momento, vi tudo o que ele me entregou e vi que realmente fazia sentido. Fui correndo para casa colocar em prática esse passo a passo. Olha, se eu encontrasse aquele rapaz novamente, eu agradeceria ajoelhado pelo que ele me entregou. Se eu tivesse acesso a esse método nos meus outros relacionamentos, não teria passado por tudo que passei. Esse passo a passo, basicamente, me ajudou a ter acesso a conversas comprometedoras da minha namorada. Infelizmente, descobri que estava sendo traído há três meses. E com um amigo bem próximo a mim. Todos estavam sabendo, menos eu. Vi que eles tinham marcado de se encontrar e eu simplesmente não sabia que local era esse. Mas no método que eu tive acesso, eu aprendi a como ter a localização exata em tempo real. Peguei a localização e fui no local como se não soubesse de nada. E me deparei com os dois juntos. Apesar disso ser chato, eu me senti muito mais leve, pois descobri o que tanto desconfiava estava acontecendo. E pelo menos dessa vez, consegui provar que minha desconfiança estava certa. Isso me ajudou tanto que resolvi ajudar quem sofre com situações parecidas. Aperfeiçoei tudo e montei um passo a passo secreto e detalhado. De tudo o que fiz para conseguir acessar as conversas comprometedoras de maneira simples e fácil. E com esse método você é capaz de ver as conversas do WhatsApp, ter acesso a áudios enviados e recebidos, ver as fotos da galeria, localização em tempo real, ter acesso a listas de contatos e novos contatos adicionados, entre diversas outras funções. Tudo isso de maneira 100% dentro da lei, com total segurança, sem que a outra pessoa saiba. Pode ser aplicado tanto para homem quanto para mulher. Infelizmente sabemos que há traições em ambos os lados. E você pode estar sendo traído sem ao menos perceber. E de uma coisa eu te garanto, você não será mais feito de idiota. Em casos de traições, você será um dos primeiros a ficar sabendo. Maravilha, né? E você deve estar se perguntando, como faço para ter acesso a tudo isso? No botão abaixo desse vídeo, você poderá estar acessando a uma página para ser preenchida com seu e-mail e dados. Você irá receber o acesso a todo o passo a passo em seu e-mail imediatamente, logo após a compra. E não se preocupe. A plataforma que hospeda o nosso método é 100% segura e antifraude. Esse de longe é o melhor e único método válido de monitoramento. Lembrando que tudo que é bom dura pouco. E sendo assim, o um acesso desse sistema também é limitado. Não quero chegar ao ponto de todo mundo saber a existência desse método. Então pode ser que amanhã ou em qualquer outro dia, o acesso não esteja mais disponível nesse site. Então, agora a decisão é com você. Ou você sai desse vídeo e vai correndo adquirir o acesso ou você apenas fecha esse vídeo como se nada tivesse acontecido e continua vivendo essa insegurança de não saber que está sendo traído. Se você escolheu a primeira opção que é adquirir o acesso, clique no botão abaixo e adquira agora mesmo.